Quem diz que eu não te conheço? Ah, ah, ah Quem diz que eu nunca te vi? Eu te conheço já de muito tempo, sei dos seus segredos, sei dos seus lamentos. Eu sei por onde você andou. Quem diz que eu não choro à noite? Ah, ah, ah, ah. O chuveiro esconde as minhas lágrimas. Sobre tu por fora, mas por dentro um menino Pare de ser tão indeciso E comece a aceitar os riscos Nos teus braços encontro a paz Nos teus lábios encontro o amor O amor que alguém cultivou Mas depois dispensou oh, Que triste meu bem eu não sei pra onde ir Estou sozinho, perdido aqui Esperando você voltar Quem diz que eu tenho medo da morte? Ah. Quem diz que eu tenho medo da solidão? Eu tenho medo do escuro. Me sinto até um pouco confuso. Ao abrir meu coração. Quem diz que eu não leio jornais? Ah, ah, Acompanhe a página de Esportes. Sei seu mapa astral de trás pra frente. Sei das notícias mais recentes. Eu sei por onde você andou. Nos teus braços encontro a paz. Nos teus lábios encontro o amor. O amor que alguém cultivou Mas depois dispensou Que triste meu bem Eu não sei pra onde ir Estou sozinho, perdido aqui Esperando você voltar Quem disse que eu não te conheço?